O que nós passamos hoje foi uma grande vergonha para o mundo inteiro. E essa vergonha foi caracterizada pelo discurso do nosso, infelizmente, presidente Bolsonaro. Primeiro, foi um discurso de devaneio. O presidente disse que salvou o Brasil do socialismo. O Brasil nunca esteve e não está à beira do socialismo e o presidente disse que salvou. O presidente negou os problemas na Amazônia. Não sou eu que estou falando, não são as ONGs que estão na Amazônia atuando. O INPE, que é um o instituto governamental. Diz que teve um aumento significativo do desmatamento na Amazônia. O presidente negou as violações de direitos contra a população indígena, defendeu a ditadura militar, atacou a soberania dos outros países e desqualificou os médicos cubanos que atuaram naquelas comunidades que ninguém queria atuar. O presidente desqualificou o nosso país. Bolsonaro não é o presidente da extrema direita. Ele deveria se comportar como um presidente do Brasil, de todas as pessoas brasileiras. Ele se comporta como um presidente do campo mais odioso. É um presidente que não percebe a grande crise de segurança pública que a gente está enfrentando nesse momento no Brasil. É a população negra que é vítima, especialmente, da arma do Estado. Infelizmente, a gente teve mais um resultado dessa política devastadora que foi a morte da menina Ágata no Rio de Janeiro. A quinta criança a ser assassinada pela política praticada pelo governador Wilson Wilson no Rio de Janeiro. Não é possível que tenha concepção ideológica, religiosa, filosófica, qualquer pensamento que ache natural cinco crianças inocentes serem assassinadas por uma política de segurança pública direcionada. No Distrito Federal hoje, nós somos o maior número de policiais militares por habitante do Brasil. Então você pode pôr mais polícia na rua, é importante... Pode pôr mais polícia na rua, mas não vai resolver o problema da segurança pública. Tem algo crucial que ninguém toca, a desigualdade social. Nós vivemos na segunda unidade da federação mais desigual do país. E essa desigualdade produz, sim, violência. Produz cicatrizes profundas na nossa cidade e na nossa sociedade. E não se tem uma política de segurança pública, de proteção à vida, apenas com policiamento ostensivo. É preciso proteção social, é preciso investir na política de assistência social, que infelizmente é a política que pior funcionou nesses primeiros meses de governo ibanês. E eu queria dizer que, discordando do secretário de Segurança Pública, que eu não acho que a nota é 8 da Segurança Pública do DF, não. Eu acho que é grave a situação da segurança pública do DF. Tem uma crise grave de violência contra a mulher e a gente só vai resolver essa crise. Óbvio, com instituições funcionando da segurança pública, mas também com o enfrentamento à desigualdade social que é profunda na nossa cidade. O que aconteceu lá no Rio de Janeiro, a culpa é de Wilson Witzel, que é governador do Rio e com seus discursos de ódio, tem legitimado a violência contra a população negra. Queria dizer que na nossa cidade nós vamos defender uma política de segurança pública que seja diferente e que respeite os direitos humanos, respeite a dignidade das pessoas e pense especialmente no caráter preventivo e de proteção social da segurança pública. Nós precisamos combater a violência, sim, mas precisamos também pensar e repensar a nossa política de segurança pública. E não é com esse presidente desqualificado que envergonhou o Brasil hoje que a gente vai fazer isso.